Com 102 anos de história, Presidente Prudente é uma das principais cidades do interior de São Paulo. A população prudentina ultrapassa os 228 mil habitantes, segundo o Censo IBGE de 2019. Localizada a 550 quilômetros da capital São Paulo e a 50 minutos da divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná, Rota Mercosul. Uma cidade de braços abertos para receber a sua visita. Mais de 10 mil estabelecimentos, compras, gastronomia e outros. Mais de 20 hotéis. Aeroporto com 4 voos diários. Rodoviária. Presidente Prudente é forte quando o tema é cultura, lazer e entretenimento. O Parque Ecológico Cidade da Criança. É um dos destaques pela ampla área verde, que reúne educação ambiental, belezas naturais, lazer e diversão. A infraestrutura para zoológico, aviário, parquinho, espaço Ayrton Sena, passeio de trenzinho, pedalinho, planetário, observatório, praça de alimentação, lago para pesca. Parque Aquático, uma das atrações mais procuradas, um complexo perfeito para toda a família. São 11 piscinas com uma série de atrações de tirar o fôlego. Rampa Aquática, Balde, Piscina Kids, Piscina de Ondas, Piscina Bar. Visite Presidente Prudente, visite a Cidade da Criança.